pelas galerias e anticâmaras próximas aos santuários, isto é, aos gabinetes médicos, onde a distribuição de eflúvios minorativos era sábia e caridosamente operada, vimos que enfermeiros iam e vinham, amparando doentes fracos e atemorizados, provindos do pátio que acabáramos de visitar e de outras dependências, a fim de serem beneficiados. Pelos retalhados, observamos que votavam especial com dado que muito penosamente se podiam locomover. A julgar pelas exposições do irmão João, que tecia considerações importantes a respeito de quanto se nos deparava, seriam eles futuros paralíticos e enfermos de nascença, desde a infância revelando anormalidades impressionantes. Com efeito, suas atitudes eram tolhidas por dificuldades extremas de vibrações, dispersadas que foram estas pelo choque terrível. Seus gestos pesados e desinteligentes, como que peados pelas sombras dos golpes e contragolpes que se fotografaram tragicamente no espelho sensível da organização astral. Choravam ininterruptamente, como se o choro houvesse degenerado em hábito atroz, criado pela intensidade do martírio, inquietos sempre sob a cruciante angústia de perene mal-estar, com quantos submissos, incapazes de blasfemar, como geralmente sucede aos suicidas muito desgraçados. Deixando, porém, para trás os santuários, onde não penetramos, atingimos salão amplo, espécie de auditório singelo e sugestivo, onde ensinamentos moralizadores eram ministrados por um jovem servo que... Em existência remota, trouxera muito dignamente o feio burel de religioso franciscano, mas cuja alma se iluminara sob as virtudes auridas nos ensinamentos redentores do testamento do divino missionário, tão fielmente servido pelo seu patrono. Usando aquela inconfundível doçura, a dos caracteres moldados na verdadeira escola da iniciação cristã, esse novo legionário expunha singelamente, como quem aconselhasse ou ensinasse a observar, a ideia de Deus e de sua paternidade sobre toda a criação, bem assim a missão messiânica e suas dilatadas consequências beneficiando o gênero humano. O convite à prece, ao exame individual interior, era repetido e satisfatoriamente explicado todos os dias, antes do ingresso nos gabinetes para a higienização fluídica operada pelos dedicados psiquistas. Esses os principais recursos a serem tentados na ocasião para tratamento dos enfermos, visto que seriam tentativas para reeducação mental... Exercícios que levariam o paciente a estabelecer, mais tarde, correntes harmoniosas com os benéficos poderes do alto. E tão transcendente ensinamento era enunciado singelamente ao critério de métodos ao alcance daquelas mentes conturbadas e sob inspirações de uma doce fraternal caridade cuja fragrância penetrou até o âmago das nossas almas comovidas ante a visão de tão nobres corações devotados ao auxílio amoroso para com o próximo. O jovem obreiro, sincero, humilde, no seu imensurável esforço pela caridade, não enxergava naqueles réprobos feios e repulsivos a quem servia, o indivíduo maculado pelos erros vergonhosos, nem a configuração astral execrável do que for um homem dissoluto que dispersara a faculdade nobre dos sentidos no domínio dos gozos impuros. O que ele via e piedosamente amava, desejando servir e engrandecer, eram irmãos menores do que ele, os quais mandava o dever fossem ajudados pelos mais velhos a galgar as escarpas do progresso. Eram almas destinadas à glorificação da luz, que necessitavam orientar-se na longa estrada em que realizariam o espinhoso trajeto da ascensão para o foco sublime, gerador da vida. Poderemos ser informados das providências também relativas a esses companheiros para o notável acontecimento da volta ao corpo material? solicitou novamente o doutor de Coimbra, a quem interessavam muito vivamente as alusões ao assunto melindroso de um renascimento na Terra, porquanto lhe afligiam incessantemente a consciência fortes intuições quanto ao dever urgentíssimo, pendente do seu caso, de nova permanência num corpo de homem, a fim de se desobrigar por meio da expiação, do crime na pessoa em defesa daquela quem amara. Sim, meu jovem amigo, satisfez o amável guia. Será possível e até indispensável pô-los a par dos trabalhos gerais acerca desse importante assunto que tão de perto interessa a todos vós. Todavia, não é a esta repartição que compete esclarecimentos mais amplos, visto existir em nosso Instituto o departamento autorizado aos serviços gerais do retorno às existências corporais. Certamente visitá-lo eis ainda. Nesse departamento, vereis que sobressaem, pela sua invulgar importância, os laboratórios onde se consertam planos para o melindroso certame, onde são preparados os desenhos e mapas para os futuros corpos a serem habitados pelos delinquentes cuja tutela nos seja temporariamente confiada. Se este for suscetível de renascer com um envoltório carnal deformado, ou adquirir enfermidade como a cegueira, por exemplo, na sequência da existência, ou ainda acidentar-se em seu decurso, tornando-se mutilado, o mapa que lhe seja destinado será traçado com as necessárias indicações, pois já sobre o seu organismo perispirítico existirá o sinal da futura deformidade física, porque o seu estado mental e vibratório, Coagido pelos remorsos, e imprimiu na poderosa sensibilidade daquela sutil organização a vontade de se tornar mutilado, cego, mudo, etc., etc., a fim de espiar o mal passado, como vem sucedendo convosco mesmo, caro irmão Sobral, que vos tendes fortemente impressionado com o caso das próprias mãos. Necessariamente, a preparação de tais debuchos estará sempre a cargo de técnicos cônscios do alto encargo que lhes é conferido, o que indicará serem eles espíritos merecedores da plena confiança dos diretores desta colônia. Uma vez concluídos, serão encaminhados à direção dos gabinetes de análises, os quais realizarão os serviços comparativamente com as premências expiatórias do interessado, levantando a justiça dos méritos que tenha, curvando-se às injunções das desvantagens dos deméritos, tudo concorde com as conclusões anteriormente feitas pela sessão de Programação das Recapitulações. Quanto seja possível para suavizar as penúrias das provações, será por lei concedido ao delinquente que voltar a renascer na Terra. De outro lado, suas forças morais e suas capacidades de resistência serão igualmente balanceadas. Convém acentuar, meus caros amigos, que a reencarnação é concessão sublime feita pelo Pai Supremo às suas criaturas para que progridam e se engrandeçam, preparando-se para a herança que lhes estará reservada na glória do seu reino. É de lei... E ninguém há que atinja o seu destino imortal sem palmilhar os degraus dos renascimentos na Terra ou em outros mundos planetários. Todavia, se há uma rebelde a desperdiçado longo tempo, abusando dessa concessão com manifesto desrespeito à lei magnânima que lhes permite tantas vezes o mesmo ensejo tornar-se-á a concessão ainda mais apreciável, porque, geralmente, para tais casos, existirá a intercessão do próprio Mestre Redentor, que ao é Criador Supremo suplicará novos ciclos de experimentações, a fim de poder o rebelde reabilitar-se. Do exposto, respeitável irmão, só nos cumpre concluir que, sendo o corpo físico-terreno depósito sagrado como verdadeira dádiva celeste que é, as criaturas encarnadas procederiam com muito mais inteligência se se conduzissem à altura da concessão recebida, portando-se com respeito, consideração e prudência durante o período em que se obrigassem a permanecer usufruindo as vantagens morais que a estada no planeta lhes confere? E isso porque evitaria a repetição de existências expiatórias, dolorosas e inevitáveis, resultantes que são do uso do desrespeito às leis veneráveis a que é submetida vida universal? Intervin eu, algo contrafeito. Assim é, meu amigo, muitas dores seriam assim evitadas, tornou o, o diretor do manicômio. E se o corpo físico terreno é depósito sagrado que ao homem cumpre respeitar e proteger, salvaguardando-o o quanto possível de impurezas e danos, o físico astral, que é o que trazeis no momento, não o será menos. Enquanto nossa alma inteligência, consciência, razão, sentimento, o ser, enfim, é a própria essência do Criador, partícula sua centelha extraída do seu Supremo Ser. Por aí percebereis, meus caros amigos, que todos somos templos veneráveis, pois que possuímos a glória de trazer Deus em nós, e que... Quer na Terra, como seres humanos, ou o invisível, como espíritos libertos, devemos respeito e veneração a nós mesmos, bem assim aos nossos semelhantes, atendendo a que todas as criaturas são perfeitamente iguais diante do seu Criador, joias muito amadas do escrínio sempiterno, daquele que é a suprema razão da vida. Daí, certamente, se origina a lei básica divina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. Seguia-se pausa dilatada enquanto o leal servidor atendia a injunções inadiáveis do seu cargo e durante a qual nos quedamos, pensativos e silenciosos, observando o quanto possível as figuras angustiosas dos pobres internos que nos eram dados a contemplar. À volta do mentor, Mário Sobral, insofrido e interessado, quebrou o silêncio exclamando de mansinho. Gostaria, se possível, continuar ouvindo vossas explanações técnicas, venerável irmão. O velho servo de Jesus sorriu e, correspondendo à humilde solicitação com um amigável gesto, continuou atraindo novamente nossa atenção. Todavia, consoante vos dizia, tem havido casos em que nossa guardiã não permite a reencarnação tal como fora por nós ideada, concedendo-nos então o gracioso favor da sua inspiração para a programação mais acertada, condizente com o estado do postulante. De qualquer forma, porém, os planejamentos para as peripécias de uma encarnação serão rigorosamente estudados, assentados, realizados e revistos, concorde sempre com a mais equitativa justiça, entrando em pleno cumprimento a alta expressão da sentença imortal sancionada pelo mestre divino, a qual vim esclarecer também todos os grandes e irremediáveis problemas que afligem e decepcionam a humanidade. A cada um será dado segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Comumente é o próprio pretendente ao renascimento que escolhe as provações por que passará, os acres espinhos que lhe irão dilacerar os dias da existência terrena e onde convirá que remedeie as consequências do pretérito culposo. Ele próprio suplicará as potestades guiadoras em sejos novos que lhe permitam testemunhar o arrependimento de que se achar possuído, assim como o desejo de iniciar caminhada regeneradora que lhe favoreça a ocasião de corrigir-se dos impulsos inferiores que o arrastaram ao mau procedimento. E tais testemunhos tanto poderão ser efetivados num corpo relativamente são, quando dominem os sofrimentos morais superlativos, como num mutilado ou tolhido por enfermidades irremediáveis, tais sejam os agravantes da falta, os deméritos acumulados. Assim sendo, o próprio paciente organizará o traçado dos mapas para o seu futuro estado corporal e a programação dos acontecimentos principais e inevitáveis que deverá viver, Efeitos lógicos e inseparáveis das causas criadas com as infrações cometidas, mas assistidos sempre por seus mentores dedicados. No que concerne aos internados nesta dependência hospitalar, não será, todavia, assim. Meus pobres pupilos não se encontram em condições de algo tentarem voluntariamente. Sua volta ao renascimento carnal será então o cumprimento de um dispositivo da grande lei que faculta novo ensejo ao infrator sempre que houver fracassado o ensejo anterior. Será o movimento de impulsão para o progresso o medicamento decisivo que há de colocá-los em situação de convalescentes, assinalando a alvorada de etapas redentoras em seus destinos. Aturdido em presença de tão profunda quanto melindrosa tese, que, eu bem o percebia, caberia em muitos volumes, seguidamente perguntei ainda, enquanto caminhávamos demandando o exterior, cogitando do regresso. Desculpai minha insistência, venerável irmão diretor, porém, o assunto que acabais de expor, por seu ineditismo, pela intensidade e profundeza dos raciocínios que provoca e inexcedível surpresa que proporciona o pensador, não só empolga como sinceramente comove. Seria acaso possível examinarmos desde já alguns desses mapas, mesmo antes da preparação dos que nos disserem respeito? Como são eles? — ou será tão nobre labor oculto a olhos profanos? E sentia-me realmente comovido, acovardado mesmo, lembrando-me de que também eu era réu, que me suicidara fugindo à cegueira dos olhos, que tudo indicava teria o pobre Mário o seu futuro mapa corporal de mãos mutiladas e que algo me segredava que eu deveria ser ainda cego, de qualquer forma cego. Irmão João, de certo, percebeu a angústia que me ensombrava mente e o coração, pois que assumiu expressão de inconfundível bondade ao responder. Certamente que um serviço de tanta responsabilidade não será realizado publicamente para divertir curiosos que também os há aqui. Não obstante, com recomendações de autoridades competentes, as câmaras poderão ser franqueadas à visitação. Sereis encaminhados a elas, estou certo, visto tratar-se da necessidade de vos ministrar instrução. Porfiai por vós não desanimardes ante as perspectivas futuras, meu amigo. Confiai antes na inexcedível ternura de nosso amado Mestre Senhor, que é o guia infalível dos nossos destinos. Lembrai-vos, outro sim, de que aquele que estabeleceu a sabedoria das leis que regem o universo também vos saberá fortalecer para a vitória sobre vós mesmos. Tudo era suavidade em torno do pavilhão indiano, onde acabávamos de chegar. Aos nossos ouvidos soaram os doces convites para a meditação da noite. Era o um momento solene em que a colônia se consagrava comunhão mental com sua augusta tutelar Maria de Nazaré. Minhas recordações assinalam ainda que, nessa tarde, nossas preces foram mais ternas, mais humildes, mais puras.